tá aqui embaixo na descrição, tem todos os dados desse profissional para você co começar a seguir ele nas redes sociais.